Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje, player, é um dia bem especial porque pela primeira vez a gente tem uma coletânea de Super Mario, que a, a Nintendo anunciou na semana passada, inclusive eu cobri aqui com o um vídeo do evento, né? Colocando aí os pontos altos do evento, vou colocar o card aqui na descrição pra você não ficar por de fora. Falando sobre esse Super Mario All Stars 3D, galera, e... Tirando, né, só o ponto aí que é um pouquinho caro, R$ eu comprei ali na loja da Nintendo É, realmente o jogo, ele é bem divertido O Mario, de, de modo geral, é bem divertido, né, Player? Então não tem... eu sou fã de Mario, então não tem nem o que falar Então a ideia aqui é exatamente a gente fazer uma gameplay dos três jogos, beleza? Falando aqui, Player, dos jogos em si, né, do, da coletânea em si a gente tem aqui os três jogos, o Super Mario 64, o Super Mario Sunshine e o Super Mario Galaxy. E aqui, outra coisa que eu achei muito bacana é que tem a trilha sonora dos três Marios, né? Essa aqui, do Super Mario Galaxy, pra mim é uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos, quando a gente fala de games, tá? E antes da gente começar, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever dê o like, compartilhe, o canal vem crescendo bastante e eu agradeço demais a você que vem acompanhando os vídeos aí e contribuindo com a gente, beleza? Então vamos começar aqui com o Super Mario 64. Lembrando, players, que eu estou jogando né, com os Joy-Cons separados, tá? Cara, logo de cara já dá pra perceber que ah, esqueci, deixa eu voltar aqui, eu ia voltar aqui para mostrar o... um pouco a cara do Mario, mas é, já dá para perceber que eles é, melhoraram muito né, os serrilhados do jogo, vocês vão perceber isso. Não tem muito o que fazer, porque não é um, uma re remasterização, né? não é um remake, mas está claro que o jogo está bem bacana. Alguns pontos aqui, galera, você vê que praticamente não tem serrilhado nenhum, né? O jogo, ele tá praticamente no gráfico do Nintendo 64, mas sem todos aqueles serrilhados. E outra coisa que é muito bacana, o som, obviamente, a gente consegue é, é, ouvir os sons né do jogo muito mais claros. Tô jogando com fone aqui, então, é, essa é uma grande vantagem. E as cores do, dos jogos, né? Também está muito é, é, viva, né? Eu quero, vou mostrar um pouco aqui. Eu não vou focar muito na história, né, galera? Porque praticamente todos vocês já conhecem bem a história aí do, do, do Mario 64. Mas eu vou entrar aqui no menu, no pause aqui, para vocês verem como que tá a questão do jogo. É, o ZL, praticamente, é aquele que você agacha, né? Que, que você que faz esse movimento aqui. O ZL, e você cai de, de bonda aí, e, e aí tem a mudança de câmera, que é o L e o R, o pulo e o soco, né, que tá ali no X, Y e AB. E, e não tem muito, né, o Mario, ele, ele, a grande diferença do Mario realmente é a simplicidade. Lembrando, pessoal, não é um, um remake, né, um remaster, é, só fizeram algumas melhorias no jogo. Com uma portabilidade aí, praticamente, é, para pro Switch. Vamos pegar uma estrela, só para... Beleza. Ô, oh, querido, calma. Para mim, dos jogos, né, multiplataforma de aventura 3D... Esse, praticamente, foi é, o jogo que realmente trouxe mais inovação na época, né? Pronto. Que trouxe mais inovação. Segundo a Nintendo, ela corrigiu alguns bugs, alguns clinches aí que tinha no jogo. Eu não testei. Por exemplo, essa estrela aqui, você conseguia pegar essa estrela aqui, agachando por aqui, entrando pelo cantinho. O jogo, putz, esse jogo é, é muito bom, né? Você vê até, que, até em cima ali, no, no high score, na estrela, até na, no, no, no logo do Mario ali, que você não tem praticamente rebarba nenhum de serrilhado, né? Vamos, vamos de novo lá. Então o jogo realmente é... Eu peguei a sexta estrela. Eu peguei a sexta estrela, mas beleza. Mas o jogo, enfim, vou jogar um pouco aqui o Mario, mas pra vocês terem uma ideia... É, eu não tenho Nintendo 64, o meu Nintendo, na época, ele foi... Entraram na minha casa e roubaram, para vocês terem uma ideia. E... Mas vão surgir aí alguns comparativos na internet, falando um pouco sobre o jogo. Eu já vi alguns. Oh, caraca. O legal é que muita galera faz fast-run com esse jogo, né? Oh. Então, o, o grande... O, o Porque eu comprei o jogo, né? Apesar de, do valor... Primeiro que eu sou, fran, sou fanzaço de Mario. É, principalmente desse aqui, que pra mim foi o Divisor de Águas ali. E, e o outro, é, galera, o que eu menos joguei foi o, Sunsh o Sunshine Porque eu pulei Todas as gerações do, do, dos videogames da Nintendo eu pulei Imagina o seguinte, eu tive o Nintendo 8-bits Tive... aí eu não tive o Super Nintendo Aí depois eu tive o Nintendo 64 Aí não tive o, o Nintendo Gamecube Aí eu pulei pro Nintendo Wii. eu tive o Nintendo Wii. E, e depois eu não tive o Nintendo Wii U. E pulei pro Nintendo Switch. E a, e a jogabilidade do, do. Do controle pro Nintendo Switch eles fizeram uma adaptação muito boa, galera. Porque, não sei se vocês lembram, o controle, do, o controle do Nintendo 64 era todo diferentão, né? Era todo diferentão. Ué, por que? Não, não, não! Não joga não, não joga não! Caraca! Vocês veem ainda que a tela do jogo ainda é a tela no aquela 16x4, né? Não é aquela wide ainda. Então por isso que a tela tá meio acortada aí. Ô, <risos> oh, caramba. Já era. Dá a estrela aí, maluco. Bem, bem bacana, né, galera? Bem bacana mesmo. E meu filho, ele não teve tanta oportunidade de jogar, né? O, o, o, esse Mario aqui. Tinha esse Mario em, em emulador, galera, mas, cara, não é a mesma coisa. Muita gente fala, pô, mas já tinha emulador. Cara, não é a mesma coisa. Não tem nem comparação, né? As telas paravam toda hora de funcionar. Sempre dava algum um bugzinho. Então, beleza. Vamos, vamos pro Mario Sunshine. Vamos voltar a tela de seleção, de seleção de jogo. Voltamos aqui para escolha do... Agora do Super Mario Sunshine. Esse foi talvez o Mario, o Mario que eu menos joguei, galera, de.. Dos Super Mario, né? Depois do Super Nintendo ali. É, confesso que não me agradou muito. Tudo bem que eu não tive o.. Tudo bem que eu não tive é, o GameCube, mas é, eu tive amigos que tiveram. E eu joguei na realidade, mas. A, a jogabilidade não tinha me agradado. Na realidade, eu não, eu não tinha curtido muita jogabilidade. Bem diferente, né? A gente esperava um salto assim, bem bacana do, do Super Mario 64 é, para o Super Mario Sunshine. A gente já viu uma evolução nos gráficos bem bacana. As historinhas, né? Sempre envolvendo na Princesa Peach. Uh, excuse me Mario, se você uma coisa que deveria ter o Mario, deveria poder te, você cortar né, a, a introdução da história e ir direto pro game. Ó, é, os gráficos foram bem melhorados, galera. Tá, aqui tem o um mapa. Vamos ver como que tá o, os controles aqui. É, deixa eu ver, meu controle meu Joy-Con tá meio zoado, tá mexendo sozinho Centralizar a câmera, guia ah, O L controla o Mario, pausa E ali você tem Sweet Noses, que deve ser mudar, né? Aquele, aquele jato de água, o pulo E o, e o Y ali, Dive, que é você... Pickup dive, deixa eu ver o que é o y. o y que eu não lembro Ah, ele dá essa escurra... essa, essa, esse mergulhinho Ele não tem mais o, o como chama? O, o soco, né, que tinha no Super Mario 64 Então mudou um pouco a jogabilidade O jogo, ele sempre foi muito bonito Aqui o negocinho Desde a época do Gamecube ele foi bem elogiado, né, na questão gráfica e aqui o diálogo. Vou dar uma acelerada aqui, player. Aquilo que eu comentei, né? A história do jogo, é, é, a maioria das pessoas já sabem já. Aqui a ideia é a gente mostrar um pouco da gameplay de como que ficou essa portabilidade para o Nintendo Switch. Procedendo Legal. Então aqui no ZR a gente joga água e no R a gente consegue você para e, e mira onde você quer jogar água, beleza? E no outro você anda e, e joga a água. This tank is empty. No water can be sprayed. To refill tank, enter a body of water and press the button. Tutorialzinho. The instructions complete. Proceed. Tá, não quero ver de novo. Vou pague me play. Ué, aqui ele vai jogar água, legal. Então, essa, joga esse, essa jogabilidade aqui, cara, olha isso. É uma treta mirar na, nas coisas aqui, velho. E a gente que tá muito acostumado, né, a hoje utilizar o R, do, o alavanca R, pra mirar esse tipo de coisa. Ter que mirar com L, me achar meio ruim. Beleza. Uma estrelinha logo de cara. O Y na realidade o X você troca aqui para ele para ele jogar água para baixo, né, você poder flutuar. Legal. Shine, vamos salvar e continuar. Nice mais hmm, sort of um mais uma cutscene. Oh, vamos lá, vamos ver. Mario. Mario? Ele devia jogar um jato d'água pra trás. Cara, que jogabilidade horrível, velho. Olha isso. Crítica pra Nintendo. O. Uh... Acertei na cagada. <risos> ah não, caraca. Olha, essa água sobe, velho. Não é para subir, caraca. E aí você tem que parar. não consegue. Para, maldito. Deixa eu tentar de jeito aqui. Beleza. Caraca, meu! Vamos ficar correndo até quando? Segura aí, princesa. Princesa. embora é. Não é justo, tarará, se deveria permitir, Não dá. Ferramentas como essa, vamos ver onde o cara vai Olha, entrou ali no... Mario, embora Blanco Rio. Episódio 10%. Um. Não, esse, esse gráfico aqui na. Na época do do GameCube, cara, já era bem melhor que o. O Super Nintendo. Como chama Playstation 2, né? Aqui na época tinha o um Playstation 2 O Xbox 1 E o Dreamcast Eu fui Eu tive o Dreamcast Ao né? invés de Tive o Dreamcast e depois o Playstation 2 Eu não tive o Gamecube Na verdade era muito caro né? O Gamecube era, era muito caro e ainda tinha os benditos jogos paralelos, né, que não dá pra falar que ninguém jogou, mas a maioria tinha, um joguinho paralelo do Playstation 2 E aí o GameCube era só realmente pra quem tinha um, um pouco de poder aquisitivo maior Hoje, graças a Deus, eu tenho a condição de ter Não consigo comprar todos os jogos, né, mas então é o que reclamar então, galera, essa já é a tela aqui do, do Sunshine é... Vamos lá, a moedinha azul Que, já, que tem, não, se não me engano, no Galaxy também E aqui eu já tem uma para a gente ter uma ideia do, do game Bacana Agora vamos pro meu preferido, que é o Super Mario Galaxy, né? Pra mim, esse é o. O The Best One. Vamos lá pra ele. Sim. Aqui o. Cara, pra mim, o melhor de todos. É, ele, ele, Esse jogo, ele trouxe a inovação do, do Nintendo Wii Que foi o videogame mais vendido, né? De todos os tempos E com a... a que, que é exatamente isso aqui Isso aqui ficou muito bom ficou, Isso aqui ficou muito, mas muito bom no Switch Porque você não precisa apontar pra nada Você pode estar tá jogando de lado E você não precisa apontar pra TV, né? Ele já, ele já faz aqui um esquema de... Você centraliza com o R e o. E pra quem teve o Nintendo Wii, sabe que aquela sensor, bar, sensor, aquela sensor bar, putz, era um saco, né? Porque ele nunca calibrava 100%. Ou você tinha que deixar em cima da TV, ou a, abaixo da TV. Cara, e nunca, nunca ficava 100%, né? A calibração funcionava, obviamente que funcionava. Mas. É... Aqui no, no Switch, cara, tá muito, tá muito gostosinho de jogar. Tá muito top. Muito top mesmo de jogar. Porque você não tem que ficar apontando pra tela, né? E não cansa o, o, o braço. Porque antes você tinha que ficar apontando pra tela o tempo todo. E aí, se alguém passava na frente pra fazer alguma coisa. Não, isso aqui ele utiliza meio que o, o sensor. É... Que é. Eu esqueci o nome, né? Que é a parte ali do. Cara, eu não vou lembrar. Se então, eu não lembrar, eu falo. Mas olha isso como que tá. Então se aperta o R, deixa eu colocar aqui para vocês verem como está o, o controle. O, o ZL crouch você abaixa, né? Você, o L você dá o reset de câmera. É, o ZR você joga o, a estrelinha, que você consegue jogar a estrelinha mirar. E, a, e o R você, você zero pointer, né? Você dá um reset e centraliza a mãozinha ali para você que você aponta apontava o emote na época. E aí ali você tem o X e o Y que ele dá aquela giradinha, o A e o B pula. E depois você tem a questão de chacoalhar, de chacoalhar e o Mario pra ele dar esse movimento que não, agora ele não vai fazer. Primeiro, o jogo ele tá muito fluido, muito, muito fluido, deram uma melhorada legal na fluidez do jogo. Tá mais colorido. E a trilha sonora desse jogo é poxa, uma das melhores pra mim. Um pulinho que eu gosto, que tirado do Sunshine Vamos ver aqui o Copa levando Ficou muito bom, assim melhorou as cores Ele não tem aquele serrilhado, o pessoal deu uma polida boa no, no serrilhado do jogo Se eu não me engano ele rodava a 720p no isso com o cabo vídeo componente, né? Que era o cabo de áudio. Você tinha um, o o branco e o vermelho, que era o cabo de áudio. Depois você tinha o um vermelho, o branco e o verde, que é o vídeo componente. Para você conseguir chegar a 720p, se não era 720i, se eu não me engano. E aqui tá filé filé. E o mais legal, galera, é jogar, poder jogar em qualquer lugar, né? Só que a, a diferença de você jogar com ele na mão, é, toda essa questão do ponteiro que você tem hoje, você precisa fazer com um touch ali. Já não é tão fluido, né? Essa habilidade não é tão boa. A jogabilidade mais, cara, funciona muito bem. A adaptação que eles fizeram do, pro controle do, do Super Mario Galaxy foi ótima. E a pergunta foi, né? Por que, que eles não trouxeram também o, o Galaxy 2? Que também é muito bom. É tão... Esse pra mim é melhor, mas o, o segundo também é muito bom. Vamos lá quebrar esse... Não, não dá nem pra quebrar ainda. Pra mim, esse jogo ele é ainda melhor do que o Odyssey. a história, tô lugar errado, a história, né, de você, de você ir para cada galáxia, a questão da jogabilidade, que é da física, da gravidade, cara, os caras mandaram muito bem. Eu acho que não tem nenhum jogo plataforma, né, é... como Crash, como Rocket que, que Super superimário nesse sentido, Sonic. Esse jogo aqui, cara... E eu vou zerar de novo, praticamente, porque a jogabilidade no Nintendo Switch ficou muito boa. Muito boa. Mais uma vez, né? Não dá pra cortar as, as cutscenes aqui do Mario. Às vezes, pelo menos, eu uma que eu gosto mais. E aí, vem a estrelinha. Meu, essa mulher não cansa de ser salva, né? Meu, haja, haja resgate. A vitória foi bem do lado, cara. O Copa também é foda, né, cara? Porque não toda hora ele acha um jeito diferente de raptar a princesa. Né? Sempre. É, os gráficos foram muito bonitos, cara. Sem aqueles serrilhados, oh, vamos pegar uma coelhinha, cara. E a Nintendo, assim é faço até uma analogia da Nintendo e da Apple, né? Eles conseguem trazer inovação. E a tua curva de aprendizado, né, pra conhecer o jogo, por exemplo é... Cara, é... é praticamente nada, assim Você aprende com 10 minutos de jogo Ó, Olha isso Os caras são demais, mano. E parece que esse jogo é jogo de geração atual, né Pelos gráficos aqui, por tudo que... Eles fizeram aqui. Cadê? Cadê o coelhinho? Agora eu tô cego? Ah, tá ali. Olha isso. Ah, beleza. Tem mais. Tem mais dois. Vambora, vamos pegar os outros dois. Cadê? Acho que tem um aqui. Caraca, cadê? Cadê? Ah, tava aqui. Ó. Beleza, falta só mais um Onde está o outro? Lembro que o outro, se não me engano, está tá umas flores aqui Cadê? Acho que está aqui Já no primeiro mundo, na primeira galáxia, né? Não é no primeiro mundo, primeira galáxia. Esse, esse é o tipo de jogo que a galera, eles conseguiram acertar em tudo, né? Jogabilidade, no estilo do jogo, no som do jogo, história. O UFO é um baita console, cara. Eu fiquei com dó de ter vendido, né? Mas se eu não vendesse, uma mulher ia me matar também. Aluma. Pronto. Mas ele sempre, Marley sempre pega emprestado o poderes de alguém, né? Você vê que ele não, ele não tem nada, ele só pula. Ele, não pega ele só pega emprestado os poderes, né? Ele mesmo não tem nenhuma, nenhuma habilidade especial além de pular e sentar nos bichos. Vamos lá. Aí você balança aqui. Fu funciona igual Wii, praticamente. E esse negócio aqui é sensacional. Centralizar. Coletar ah, tá os fragmentos Das Cara, isso aqui é animal, né? Olha o buraco negro ali O oh, oh, oh E o que eu falo é dessa telha sonora Aqui, galera oh. Beleza Opa. Tá faltando um que tá ali. Beleza. Cara, é uma orquestra mesmo, né? O negócio é bizarro. Cadê? E é engraçado, né? Você surpreende no jogo, fala: "Cara, que animal isso", e tal, que não sei o quê. E aí você vai passando as telas. O jogo ainda continua surpreendendo. Né, com, com, com novas habilidades que você vai pegando emprestado, que eu comentei, dos, dos, de outros personagens e tal. Vamos lá. Tá, vou deixar você sair. Espera só um pouquinho. Beleza, a chave. Bora. Transforma aí, querido. E é a mini estrela que leva você de um planeta pro outro. E aqui a, a loucura continua. De ponta-cabeça. Tudo não é jeito. É aquilo que eu falo, né? Você não se perde nos comandos. Olha o que manda a língua, né? ainda um... Dificilmente você se perde nos comandos. Bicuda, beleza. Vou pegar aqui as, as outras estrelas. O oh, cara, cadê o Onde está o cano? Tá aqui. Bora lá Vou pegar a primeira estrelinha. O jogo tá muito bonito, cara. Eu me surpreendi. Se não é um remaster, é um remake, né? como eu comentei. Mas eles deram uma bela uma polida no jogo. Beleza, pelo menos ó, oh. oh. beleza? Tem só mais um. Oh. Acho que tem mais então. Fechou Vou pegar a estrelosa é a estrela que libera, né? O planetário lá como se fosse um planetário show de bola. E eu tenho um CD ainda físico desse.. Eu não vendi o Nintendo Wii. Se eu não me engano, o Nintendo Wii ele vinha com o Mario, se eu não me engano. Na época que eu... quando se comprava o console ainda havia um. um jogo bom, né? Junto com o console. Você tem que comprar tudo. Vamos acelerar aqui a gente ir pro. pra primeira galáxia ali. Historinha. Uh, vamos lá para a historinha para a historinha não né já para galáxia Game aqui e eles fazem questão de você passar passo a passo, né, por todos os tutoriais de tudo. A Nintendo é muito boa nisso, velho. Bem legal, tá bem bonito. Vamos por primeiro aqui, né? Eu vou para essa galáxia, primeira estrelinha. Dino piranha Olha isso, que animal né meu Yes. É aquilo que eu comentei, você começa a jogar você fala, cara, mas como os caras conseguiram fazer isso? Isso aqui que é um barato, né? Você pula. Como é um planeta, tem a gravidade. Você. Varta. Bem legal, velho. Vamos já entrar aqui no. Ver o que temos aqui. O contro os controles estão muito precisos O que não está preciso, por exemplo, no, Sun no Sunshine Aqui está muito preciso Olha, Uma vidinha Opa, vai embora não. Que ainda vou lhe usar. Eu ainda vou lhe usar. O Como... que, que, olha que negócio maluco, velho. É muito bom isso. Né? Se transforma aí, querido? Não, e outra coisa bacana é o rastro, né, que fica da dele, né? Olha que legal. Opa, opa, opa, opa! Ele não foi. Vai dar Quase dá um loop, fica no loop infinito aqui, né? Deixa eu pegar isso. Pula, pula, pula, pula, pula. Ai, <risos> caralho, quase louco! Cara, o só so... a trilha sonora desse jogo é bizarra, né? Se eu não me engano, ele tem aquele game, não é game awards, né? Que tem uma. Olha o, olha o sol aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. ó. Opa, sai é louco. um negro aqui, aqui nesse, nesse, nesse mini planeta, parece que o planeta do Goku ele treinava qual é o nome daquele planeta que o senhor caiu? ah que louco <risos> opa opa opa opa, opa. Mais uma vidinha. É, não tem para ninguém, os caras fizeram o negócio ah, Acho que aqui não tem muito o que fazer Não vai escapar não, moedinha Meu, então esses, esses fragmentos né, menores você quase não, enxergue, não enxergava no, no Nintendo Wii, né? Hoje você consegue ver com muito mais detalhes, cara. A cor do jogo, esses detalhes aqui estão. Parece que é outro jogo. Toma bebezão. O oh, calma. Piro, pirou, pirou, pirou. Pega mais minhas minhas calma. Ô oh, cara, vacilei aqui. Pera peraí pera aí, pera Cadê ah, as moedinhas? Cadê Não! Não! Morri, cara! Ah, não acredito! Esqueci das plantinhas. Vamos lá de novo. Pelo menos essa estrelinha. É o rastro ali, ó. Fome nosso. O que aconteceu? Ele andou sozinho pro lado. Era para fazer isso aquela hora. Era. Show! Então, player, praticamente a gente já conseguiu ver aqui um pouco da gameplay. Deixa eu tirar Acho que já, já foi. E cara, assim, é que tá muito caro, assim, tem que curtir muito, né? Isso aqui é pra fã. Pra fã mesmo. Mas.. O jogo tá muito, muito bacana, né? Esse, pelo menos o 64 pra mim e o, e o Galaxy já, porra, vale demais. O Sunshine eu pouco joguei, mas, cara, a Nintendo fez bom trabalho, sem dúvida. Beleza? Vou ficando por aqui, agradeço aí mais uma vez a companhia de vocês. Espero que vocês tenham curtido aí a gameplay. E, mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho aí, compartilhar, comentar. O que vocês acharam, beleza? Valeu e fui!